Boa noite É um prazer estar aqui Mas hoje eu não vou falar sobre Jânio e Izazinho não Porque eu falar sobre Jânio e Izazinho é chover no molhado não é? São dois irmãos Estão dentro da minha família Eu quero falar um pouquinho para o nosso candidato a governador quero falar um pouquinho para vocês, para que a gente consiga passar isso adiante, principalmente para os mais jovens. Eu fico imaginando o Rio de Janeiro, naquela eleição que Darcy Ribeiro perdeu para Moreira Franco, o plano cruzado colocou Moreira Franco como como governador, e Prisola, naquele período, ele dizia, e eu acho que era a única voz no Brasil a dizer isso, que o plano do era fraude. E muitos de nós discordávamos de Prisola naquele momento. E eu fico imaginando o Rio de Janeiro, gente, de daquele período para cá, anos 80, dando continuidade à escola de tempo integral. Eu fico imaginando o Rio de Janeiro dando continuidade ao projeto educacional, porque nós falamos tanto em segurança e violência, mas nós temos que enfatizar que para resolver a, o problema de segurança no Brasil, e aí vou falar especificamente do Rio de Janeiro, nós temos que falar com clareza com coragem que é preciso que se invista em educação que é preciso que a gente coloque a educação em primeiro lugar que a gente coloque a educação em primeiro lugar nesse país eu tenho visto nos últimos anos nos últimos governos a Secretaria de Educação se transformar em moeda de troca política. A gente tem visto isso, a gente tem presenciado isso. E eu estou aqui hoje porque eu acredito que a gente possa transformar a sociedade através da educação. Eu só acredito nisso. Não adianta achar que vai combater violência com violência que não vai dar certo e eu quero pedir Pedro Fernandes meu governador se Deus quiser que olhe com carinho para isso porque o atraso chegou com Moreira Franco na hora que derrubou Daci Ribeiro naquele período eu fico imaginando o Rio de Janeiro com nós fizemos o um PDT prisol o um PDT prisol de Narciso, de 500 CF né, Darcy? Eu fico imaginando de lá para cá quantos CIEPs, quantas escolas em tempo integral nós não teríamos por esse Estado todo e por esse Brasil. Então eu acredito nisso. Eu acredito no meu partido. Eu quero isso. E eu posso falar, eu posso... Eu vou repetir o que diz aqui na, uma, na outra reunião de janeiro. Aqui não em outro local, mas aqui em Cabo Frio. Eu sou apaixonado por educação. Eu acredito que a gente só transforma o país educando. Eu acredito firmemente nisso. É eu sempre, durante os meus três mandatos de prefeito, eu nunca investi menos de 36% com a educação. No último, eu deixei um bairro todo que representa um terço da população com escola em tempo integral. Infelizmente, o prefeito acabou com a escola de tempo integral. Eu quero acreditar que isso vai voltar, eu quero acreditar que o nosso Rio de Janeiro vai voltar a ter escola em tempo integral para toda a sociedade. E eu quero falar um pouquinho de, do prazer que eu tenho de estar nas ruas pedindo voto para Jânio, pedindo voto para Zezinho, pedindo voto para Ciro Gomes e para Pedro Fernandes. É preciso acreditar, é preciso que a gente acredite na mudança. E eu, nesse esse mês, nos últimos dias, eu tive uma alegria muito grande quando eu vi o nome de Zazinho ser colocado como candidato a assinador, porque isso me dá um orgulho muito grande. A gente tem visto, Zazinho nas redes sociais, nas ruas, adversários históricos nossos dizendo que vai votar em você então nós vamos fazer com que isso se transforme numa grande onda e que essa onda venha também para Pedro Fernandes para Jane e para todos os nossos candidatos muito obrigado muito obrigado que Deus abençoe a todos vocês